Oi, gente! Aqui é a Jiro e hoje eu vou gravar mais um vídeo. Vou assistir mais um vídeo do. Vou assistir nem. Né? Vou... vou gravar e vou assistir ao mesmo tempo, mas enfim. Mais um vídeo do, do... do... do que é, e. os 5, depois de pessoas se no Minecraft. E vamos assistir o um vídeo. Aí é o impostor. E é desse jogo que tem aí, Among Us. Cafeteria, eu acho, né? Aí tem uma pessoa ali. Aí mat matou o... O outro. Todo mundo viu ele ali? Aí, foi o laranja. Eu juro. O laranja não, não era impostor. Um impostor bastante. é o... Só para explicar o eu... não sei se fala assim direito, mas... É uma pessoa que te... quer é de mais de tudo. Vamos... É mais ou menos assim. Aí eu acho ali um filhador de um que fica zanguzando por ali. Aí ele, Meu Deus, ele quer um pack mais 48 desse negócio que faz com trigo, que usa nove trigos para uma esmeralda, 64 esmeraldas para uma semente de trigo, 64 blocos de esmeralda para três, três batatas envenenadas. E 54 blocos de diamante para um... Um plic, picles do, do mar. E aí ele saiu. O que faz o bullying. Não sei como é que eu falaria isso. Aí tá ali de ponta cabeça. Embaixo do... O que, tá, o que chama a atenção. Aí deve ser algum youtuber ou coisa do tipo, né? Que ele tá imitando. Aí ali a câmera. Né, que tá gravando. Aí esse tide, po pode, é um negócio de limpeza. É, gringo aí. E. Vamos ver o que ele vai fazer com isso. Talvez. É, preste chamar atenção. Talvez então vai comer isso. Aí vai estar com. Com fome vai ficar tá com fome com náusea e envenenado, envenenado. É. aí o um veterano de guerra e não façam o que faço que aquela pessoa falou fez falou fez fez aí um creeper ele explodiu e aí um senhor eu poderia falar. Aí tá lembrando quando tava nos aviões Colocava as pendioli e as TNTs Aí achei ali um villager aqui, que. aí saiu do mundo saiu do jogo é o filho do vizinho o guia pra jogar é o perna longa esse? só que... gordo Aí esse talvez seja o banheiro, né? Aí ali vocês já sabem o que gente o que é aquilo dali, não, não vou precisar falar o que é. Aí o um balde pegou aquilo. Aí a limonada proibida. E aí bebeu. Deve ser tão bom, só que não. Aí esse é o introver introvertido. Aí faltou um pra juntar ali. <risos> Acho que alguns entenderam o que, que era aquilo Aí vai tentar fazer mais uma bancada Só que só tem dois livros Vai contar um livro e... Nossa, ele mora em cima de uma montanha Uma alta. Aí mostrando a montanha que a pessoa vai né? aí como que vai pegar né? o último couro? Tem um cavalo. Não, pera, a pessoa vai matar o um cavalo. Só pra não poder descer a pegar o coisa do couro para fazer o livro. E aí fazer a, banca, a, a estante. Não, gente, não façam isso. Se você tem um cavalo, que faça outro. Não mate o seu. Pelo menos. E aí foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sim, se vocês gostaram, se inscrevam e ativem o sininho. E deem o like no vídeo que me ajuda bastante. E foi isso. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!